Independente do meu tamanho, eu posso ser pequeno, eu posso ser gigante, eu vou ser atendido. É, se tiver algum case legal que você possa contar, né? Porque às vezes tem sigilo, tem empresa que não pode falar onde está, etc. Mas se tiver, eu acho que é legal para a gente dar uma noção para o pessoal. Porque vocês são velhos de mercado, vocês são. isso uhum. começou lá atrás, lá com o Andrezão, Então, tipo assim, isso começou lá atrás. Até depois, qualquer dia, a gente tem que puxar o André para ele vir contar aqui, toda, toda a história dele. Que é, que é bem legal. É que ele também. foi embora, ele tava aqui, senão eu puxava ele, ele foi embora já, já se picou já, mas ele tava aqui hoje. <risos> já, já, já. Já deu linha, porque senão a, a gente puxava ele, que é bem legal. Mas, assim, tem tamanho, eu posso ser pequeno, eu posso ser gigante, porque você acabou de falar de múltiplos um CNPJ, etc. Muita integração, além dos marketplaces, mais de 150, Exato. se falou, né? Integrações diferentes, com objetivos diferentes de Exato. logística, RP, loja habitual etc. Não então, tem tamanho, então, tem tá? Tamanho a, gente tem, a gente não tem planos de prateleira. Nossos planos, assim, são totalmente flexíveis, de acordo com a necessidade de cada cliente. A nossa venda é, tipo, a gente faz... Várias perguntas para conseguir desenhar algo para você Então o cara que está começando pode usar Plug2 Ah, eu não tenho RP, não tenho plataforma, não tenho nada, mas eu quero começar Vem, cara, vem, porque você pode começar criando seus produtos manuais aqui na plug Você pode criar por planilha Ah, eu já vendo, eu sou pequeno, quero começar, tenho só no Mercado Livre Vem também Pô, eu sou mediano, eu quero sair de outro hub Cara, vem, te atendo sou gigante, estou passando uma, um perrengue em outro lugar eu quero ir, ou eu sou um gigante eu quero começar minhas ações em marketplace vem, a gente consegue atender a gente tem time, é, que nem a gente falou, a gente está com mais de 100 pessoas hoje por conta disso, a gente tem uma base de cliente bem grande aqui e a é base de cliente do pequenininho eu atendo o cara que fala assim beleza, quero começar a empreender sair do meu emprego, abrir o meu negócio eu quero começar a plug eu tenho um plano que atende ele sabe Tudo tem um investimento Mas eu vou ter um plano que atende ele Como eu tenho um plano que atende a Nike Como eu tenho um plano que atende a Dell Então assim, são clientes que a gente atende hoje E também são clientes pequenininhos E dos pequenininhos, onde a gente tem os, os maiores cases Bem legais, assim, sabe? É, eu tenho cliente que já... E não é papo de novo, tá? Tem lá cases e tal mas a gente trabalha com upgrades aqui de plano, né? E a gente, eu tenho um case de cliente que começou no nosso menor plano e sério, não é papo para a galera comprar tudo que tinha, isso é verdade é, em menos de quatro meses ele ele começou no menor no nosso menorzinho ali, o plano basic que a gente chama, né? A base é, em dez dias ele já pediu upgrade para um plano maior, para ter mais marketplace e tudo mais, enfim ele foi para o quarto mês e passou para o plano de um milhão e meio né? Então em quatro meses dedicar ele sabe ali ficava em cima é o cara que tava sempre no atendimento pedindo ajuda então alguém sério em quatro meses ele foi para um milhão e meio plano pô muito bom ó eu quero colocar Manda. um o já pra gente aqui vou voltar vou voltar nos lixados depois levanta a lista dos eu não sei de cabeça, eu não sei aí. de cabeça, mas aí, eu então levanto, uma... eu levanto, eu nem sei Não, não, é, eu imagino, levanto os principais e aí eu quero fazer contigo Show. uma com cada um dos principais A gente faz uma live tripla aqui e aí a gente traz a galera para falar para abrir essas oportunidades Desde o marketplace de roupa, desde o marketplace de, de autopeças, o de cosmético Então chama a galera lá, Beleza na Web, para vir para cá Demoraram <risos> para fazer esse movimento, hein, Beleza na é? Web, se estiverem ouvindo aí, pelo é. amor de Deus Mas antes tarde do que nunca... Então, traz os principais Eu acho que tem muita gente Com, várias, é, com vários que vocês só integram Ou que tem muito pouca opção de integração Eu acho que é legal também puxar Mesmo que seja grande Porque o mercado, igual você citou, Cobase né? uma... Cara, Cobase é uma empresa gigante E tem pouquíssimas opções de integração Então é legal a gente trazer Essa galera fazendo esse cenário tá? Então vamos Desafio eu aceito, eu vamos fazer um Super bom. topo Vou pedir aqui pro pessoal passar a lista Eu mando pra você no WhatsApp E a gente vai puxando essa galera Eu acho super legal é, Para o pessoal também que ainda tem um pouco de receio, conhecer e, e deixar, porque eu tô falando e você tá falando. Agora deixa o marketplace falar. Então, pô, são três pessoas falando que dá certo, sabe? O próprio Marketplace está aqui te dando cases e mostrando e falando de números. Eu acho super legal. Vamos fazer isso sim! Tá, tá desafio aceito é combinado, boa, boa, boa, boa agora continuando um pouco né quando a gente fala de, de gestão de indicadores do nosso negócio como é que vocês atuam com isso também porque eu até tenho feito um desafio com a galera dentro do nosso do nosso universo aqui que a, a ninguém é gestor né a maioria das pessoas não nasceram gestores a gente tem muitos bons empresários do mundo físico vindo já com conhecimento maior de gestão até por conta da pandemia isso foi muito acelerado mas a maioria dos vendedores de Marketplace são aquela história que você colocou. São vendedores que começaram, muitos até com seguro-desemprego, desempregado, última opção, o negócio deu certo, hoje o cara emprega a família inteira, mas ele não tem uma cultura de gestão. Então a gente já falou da importância da gestão. Gestão de inventário, gestão de organização no sentido de cadastro, gestão das suas conexões e etc. O que mais que eu tenho dentro desse âmbito, tipo promoções, publicidade e, e tipo indicadores do meu negócio... Como é que vocês trabalham com isso? Porque eu sei que tem um dashboard bem animal ali com, com Legal, muito bom esse pra, ponto pra é, Eu acho que o seller, né, o vendedor Além dele ser um bom vendedor Saber vender, ter preço, ter estoque Enriquecer o produto Ele também tem que ver essa parte de relatórios Que é o mais importante, né? Para saber o que está acontecendo Então a gente tem um dashboard bem animal mesmo assim, Bem completo Que eu vou te mostrar o seu faturamento atual seu faturamento de 30 dias. Seu faturamento comparado ao mês, mês anterior. O que é importante você saber? Será que esse mês eu fui melhor ou fui pior? Tem, tem. Será que não sabe, só vai indo, sabe? Só vai indo. E será que eu tô indo bem? O que, que tá mais. Qual produto meu tá sendo mais vendido? Isso é importante, sabe? É, eu também listo para ele lá a curva ABC. Pô. A gente sabe, curva A, não pode ficar sem estoque. E a curva C que tem uns cara parado ali com estoque fazendo o quê? Vamos movimentar, vamos fazer promoção, vamos trabalhar com tabela de preço, que é outro ponto que a gente também consegue fazer aqui, que ele pode vender o mesmo produto a 100 reais num lugar, a 150 em outro e 200 no outro marketplace, mesmo que esse produto custe 100 reais na loja dele. Então, você consegue trabalhar com preços diferentes via hub. Né? Então, o dashboard mostra a questão do faturamento, que é extremamente importante. Mostra a questão de quantidade de venda. É, ele mostra um ranking, qual é o produto que vendeu mais, qual que vendeu menos comparado ao mês anterior. Então, assim, essa questão de gestão, eu acho extremamente importante. O vendedor tem que saber vender, cara. O vendedor tem que conhecer o produto dele, tem que ter profundidade de estoque, tem que ter é, entender, saber mexer na plug-to. Mas, nada disso vai adiantar se você não saber fazer a gestão. Olhar isso daí. O que tá dando certo? O que não tá dando certo? E por que, que não tá dando certo? É, é, se não tá dando certo. E a plug te ajuda também, tá? Então, assim, pô, plug esse cara aqui não tá vendendo. O que você acha que eu posso fazer? Pô, ó, entre em Marketplace e tal e faz uma promoção lá. Dá 50% de desconto no dia dos namorados. Se o cara vende alguma coisa relacionada a isso. Então, a gente também dá essa meio que consultoria, assim, dá esses toques para os clientes, sabe? Isso é bem legal. E, assim, o pessoal também que trabalha aqui trabalha há muito tempo. Então, eles têm uma noção. Eles... Vivenciam muitos clientes, né? O pessoal atendimento vivencia muito, muito, muito cliente Então eles sabem Então a gente também, além de dar esse dashboard Dá vários toques que podem ser interessantes para o cliente Legal, acho que é uma cultura que a gente tem que puxar E até um ponto importante para a galera entender, tá? Desculpa de novo a garganta, mas tá, tá brabo Dentro desse, é, todos os parceiros que a gente indica na Uni tá? A gente tem uma relação muito próxima Hoje a gente tem um grupo interno nosso com os clientes que a gente tem em comum, no sentido de, cara, é, todos os lados são acompanhados, porque tanto o nosso objetivo uhum. quanto da Plug é a performance de vocês, é fazer a venda aumentar. Então assim, cara, vindo, é, e nossos clientes a gente sabe quem está quem junto, então o nosso time atua muito bem também junto com a Plug, assim como a Plug atua muito bem com os nossos clientes então isso é legal também a gente eu não trago aqui quem a gente não confia fala aí eu tô passando aqui para te dar um recado rápido presta atenção 6 7 8 de julho a gente vai ter o nosso evento presencial de três dias